Como estão os seus resultados na sua vida pessoal? Seu relacionamento com sua família? Seu relacionamento com sua esposa, com seus filhos? Como estão os seus resultados financeiros? Da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento? Você tem realizado os seus sonhos? Como é que você tem caminhado? Tem sido uma vida de conquista? Ou tem sido uma vida de frustração? Eu sou Alexandre Pontioli, eu sou coach, mentor, consultor. Eu tenho ajudado muitas pessoas a realizarem os seus sonhos. Eu tenho ajudado muitos empresários a alavancarem os seus negócios, a sair do seu estado atual, a sair do ponto A e alcançar o ponto B que é a sua meta, o seu objetivo, o seu projeto. E eu quero convidar você para estar comigo aí nessa série. esse é o primeiro vídeo de uma série de quatro vídeos, onde eu vou falar de alta performance para a vida pessoal e para a vida profissional. Onde nós vamos falar de alavancagem de negócios, onde nós vamos falar de alcançar conquistas e em níveis empresariais ou empreendedores do qual de repente você não se acha capaz ainda. Mas eu quero levar você, nesses quatro vídeos, a um nível de autoconhecimento, levar você a se conhecer, levar você a saber do seu potencial, levar você a quebrar suas crenças e realmente conquistar o que tanto tem desejado. Você se conhece? Você sabe o quanto você pode, o quanto você tem força dentro de você para conquistar aquilo que você tanto tem almejado? Eu quero dizer para você que todos nós nascemos com todos os recursos necessários para conquistar tudo aquilo que nós desejamos. Eu quero convidar você para essa série de 4 vídeos de alta performance, onde eu vou extrair de dentro de você o seu máximo potencial, a sua força e levar você a viver uma vida do qual você nunca imaginou viver. Eu convido você a caminhar comigo. Esse é apenas o primeiro vídeo. Vamos juntos. Eu estou com você. Se você tem qualquer dúvida, qualquer comentário, deixa aqui embaixo a tua dúvida. Eu mesmo vou responder a tua pergunta e vou estar caminhando com você nesses dias, na Semana da Alta Performance. Vem comigo. Um beijo no seu coração e até a próxima.